Dá para a gente pensar em ter garantia de direitos para trabalhadores que não têm uma regularidade no trabalho? Eu acredito, né? Todas as políticas que querem empoderar o trabalhador, elas devem se unir para empoderar o trabalhador. Agora é o momento da gente lutar pela expansão dos limites do direito do trabalho. Então, qual que é a ideia dos entregadores antifascistas? Mostrar para os trabalhadores que se a gente se apoderar dessa ferramenta chamada política, a gente consegue se empoderar através dela. Este, este modelo do trabalho digital é um modelo de tipo Frankenstein. Como é que ele funciona? Primeiro é preciso que exista uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras sobrantes, ávidos, dispostos e buscando qualquer trabalho. Quer dizer, os trabalhadores e as trabalhadoras perambulam em busca de trabalhos, né, daqueles que são possíveis. Os entregadores, os motoristas, eles não prestam serviços para um aplicativo, eles prestam serviços para uma empresa que gosta de ser auto-intitular é, aplicativo. O pessoal fala assim, Galo, tem que ver um jeito de fazer que fica bom para todo mundo. Tem que ficar bom para o trabalhador, mano.